Hey guys, what's up? Aqui é o Ronério cena da English Experience E hoje eu vou responder a uma das sugestões que eu mais recebo por inbox ou nos comentários E as pessoas vem perguntando Ronério, como que eu uso? Quando que eu uso? Qual é a diferença entre o May, Might, Can e Could? Esses quatro donadinhos que são tão parecidos e ao mesmo tempo são tão diferentes Então se você foi uma dessas pessoas que ficaram curiosas sobre como usar essas quatro palavrinhas Acompanhe até o final o vídeo de hoje, mas antes Lembre-se de já deixar seu joinha aqui no vídeo. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, já se inscreva no meu canal também. E tente resistir à vontade de não assistir até o final. So, check it out! Bem, primeiro de tudo o que você precisa saber que esses quatro danadinhos basicamente significam poder. Mas eles vão variar um pouquinho conforme a situação e com a, essa intensidade desse poder que às vezes pode ser possibilidade. Por exemplo, se em português mesmo você falar, ah, eu posso falar inglês? Esse posso, ele transmite uma ideia de que você sabe falar inglês, que você consegue falar inglês. Então nesse caso, quando você quer transmitir essa ideia de que você sabe fazer alguma coisa, que você tem a habilidade, você usa o can. I can speak English. I can swim. Eu consigo nadar ou eu sei nadar. I can speak two languages. Eu sei falar duas línguas. Então, nesse sentido, você usa o CAN. Agora, quando você quer falar que você conseguia, que você podia, que você poderia, com essa ideia de passado mesmo, você usa o could. Por exemplo, I could run two miles. Eu conseguia, ou eu podia correr duas milhas. I could dance all night. Eu conseguia dançar a noite toda. Já o meio, o might, eles são ainda mais similares um ao outro. Ambos transmitem uma ideia do poder, mas esse poder é uma possibilidade. Então, por exemplo, pode ser que chova hoje. Então, percebe, quando é no sentido de uma possibilidade, que alguma coisa vai acontecer, você usa um may ou might e agora, pasme a diferença entre o um may e o um might só é o grau de intensidade. Então, por exemplo, se você acha que aquilo é mais provável de acontecer, você usa um may. Se você acha que é menos provável que vai acontecer, você usa o um might. Por exemplo, você olha no tempo e fala, ah, pode ser que chova hoje. Então, você pode falar, it may rain today, ou it might rain today. Em ambos os casos, você vai traduzir como, pode ser que chova hoje, ou talvez chova hoje. Essas duas traduções são possíveis Agora, quando você usou o May Você tem mais certeza que vai chover A possibilidade é maior Agora, se você usar o Might Essa certeza ela é menor Você não tem tanta certeza assim Se vai chover hoje Mas antes de terminar esse vídeo Eu preciso te dar uma dica ouro O o can, é muito usado Com o sentido de permissão De você pedir para fazer alguma coisa Por exemplo, eu posso beber água? Acontece o seguinte Que formalmente, gramaticalmente falando O correto é você usar o May Ok? Mas isso só acontece lá no Ali no país as maravilhas <risos> no mundo real não é isso que acontece no mundo real o nativo o bendito do nativo ele vai usar muito mais o can. Can que drink water que I go to the bathroom eu posso beber água eu posso ir no banheiro eles usam o que all time time, ok mas gramaticamente falando você sabe que o correto é usar o May. Então você pode falar May I drink water ou can I drink water? Simplesmente a tradução não vai mudar. Só vai mostrar um pouquinho a questão de se você tem um domínio gramatical ou não. Mas na linguagem do dia a dia é a mesma coisa, não vai mudar muita coisa, não. Aliás, não vai mudar é nada. Agora você também pode usar o Could com esse sentido de permissão. Could I drink water? Eu poderia beber água? Quando você usa o could, você é mais polite, você passa uma ideia de mais formalidade, de mais educação. Então o could também pode ser usado em sentido de permissão, quando você quer ser mais formal. Bem, gente, então eu espero de coração ter ajudado vocês a conhecer, a descobrir essas quatro palavrinhas mágicas que geram tanta confusão na cabeça dos alunos, ok? Eu espero que você tenha gostado e lembre-se de curtir. Comentar, compartilhar e lógico, se inscrever no meu canal no YouTube, porque essa é a melhor forma de você me ajudar e fazer o meu trabalho crescer e desenvolver cada vez mais. Alright? So, see you soon!